Olá, bem-vindo ao Valor Invest Channel, seu canal de educação financeira. Bem, o tema do nosso vídeo é Barsi vendeu Itaúsa. E daí? Bem, antes de começar, eu queria mandar um recado. Esse vídeo não é nenhum, de nenhum modo é, combater, é, é, agredir ou enfrenta, fazer um enfrentamento de forma alguma. Nada contra o Barsi contra a Luiza e contra o pessoal da GF. Pelo contrário, eles têm minha admiração, eles fazem um trabalho extraordinário. Esse vídeo é apenas um vídeo com caráter didático, educativo, que visa apenas analisar os fatos. Os fatos, as notícias como chegam, as informações como chegam e esse canal visa apenas analisar as informações. E de nenhuma forma, de forma alguma, da recomendação de compra venda ativa e investimento mas é, é, verificar os fatos e as notícias do mercado e tirar uma conclusão tudo no caráter educativo então vamos começar o vídeo né, o nosso estudo de caso com a seguinte notícia ok ok longe de Barça ITSA4 deixou de ser uma boa opção de para dividendos o que, que aconteceu essa notícia que você está vendo aí, ela diz respeito à venda é, de Luiz Barsi, à venda da, da Itaúsa. Ele zerou a posição dele. E esse estudo de caso vai mostrar os motivos que ele, que ele expõe, o é, é, é, porquê que ele vendeu, se ele desfez da posição, e mostrar os argumentos. Né? E concordar ou não, contrapor até. E, e é esse é o objetivo. É mostrar para você de forma educativa o que está acontecendo. Ok, ok! As notícias que estão chegando e como nós vamos lidar com elas. É isso que nós vamos mostrar. De forma alguma, é, é, ir contra o Bárcio, ir contra a AP, cada um sabe de si. O objetivo do meu canal é um canal é, de instrução, de educação. E o canal também o objetivo é dar opinião. Eu ah. pedi a sua opinião? Não, o senhor não pediu, mas eu pedi estou a sua opinião. Mas o eu amor, caso do, do amor, claro, Se ab... concorda, se discorda, porque é esse o objetivo. Mas antes de dar opinião, ou de emitir qualquer opinião, que também é um canal de opinião, nós temos que analisar os fatos. É verdade. Então vamos analisar os fatos. Lemos essa notícia. Uma notícia que ele vendeu lá para fevereiro, vendeu, zerou sua posição. E a Manchete deixou a seguinte pergunta: Deixou de ser uma boa opção para dividendos? Bem, antes de comentar essa notícia, produção, roda a vinheta. still go. Go, go.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 Bem, voltando aqui. Canal. Barsi zerou sua posição digital de, de tsa 4 Nosso canal pesquisou e nós descobrimos que ele fez um vídeo em que ele no canal GF, nada contra o canal GF, adoro o canal GF, mas ele fez um vídeo em 2020, mais precisamente, deixa eu ver aqui, em foi postado dia 20 de março de 2020 em que ele expõe os motivos o porquê ele investe em Itaúsa quais são os motivos que o levaram a investir em Itaúsa e por que ele investe em Itaúsa até que momento que ele gravou aquele vídeo e nesse vídeo ele expõe os motivos os argumentos e informações sobre o seu investimento então pode rodar o vídeo aí produção Eu invisto na Itaúsa há mais de 20 anos é certo Eu comprei Itaúsa quando ela custava R$ 1,80, R$ R$ e foi um papel que eu nunca tive, uma, nunca tive uma posição generosa. Sempre tive uma posição razoavelmente modesta, mas ela foi uma empresa que sistematicamente pagou dividendos, uma empresa que sistematicamente é, proporcionou aos seus acionistas subscrições vantajosas com bônus atrativos. E o que a gente percebe agora é o seguinte, que ela, muito embora ela tenha hoje um padrão de preço superior, o crescimento da estrutura operacional da, da, da Itaúsa cresceu muito mais do que a sua cotação. É uma empresa que distribui dividendo uh, rigorosamente e, e proporciona um yield satisfatório. Dentro do contexto de mercado, não é isso? O yield dela deve estar agora em torno de 6%, 7%. Eu acho um yield satisfatório, eh, considerando-se que eh, na renda fixa o cidadão, por muito que ele vá ganhar, ele vai ganhar aí uns 4% ou 5%. Além do que, claro, né, existe a perspectiva também de uma valorização. Eh, ela, ela, ela vem, é claro que não é em, em, em semanas. Mas em anos ela vem tendo a sua, a sua cotação evoluída. Ela veio de, de reais, não é isso? De 2, 3, 5, 10, agora está 12, 11, 12. Quem sabe logo logo ela esteja 13, 14 e assim sucessivamente. Bem, a partir do trecho desse vídeo, que nós vamos deixar o link aí que, para que vocês possam assim, acessar, acessar lá no canal da GF e ver, é. Nós ele elencamos, né, nós separamos o, os argumentos e ele declara no vídeo as informações que ele dá sobre seus investimentos. A primeira informação que ele dá é que ele investe há mais de 20 anos em Itaúsa. A segunda informação é que ele começou a comprar quando custava 1, 2 e 3 reais. Bem, ele também diz que é uma empresa que sempre pagou dividendos sistematicamente. E ele diz também que é uma empresa que cresce mais que a sua cotação. Ele está dizendo com relação a lucro, a empresa é lucrativa. Isso que ele quis dizer, que ela vale muito mais do que está na cotação. Que... E o dev... dividend yield é satisfatório. E a perspectiva de remuneração melhor. Ok. São os motivos sobre seu próprio investimento, que é usa Nós fomos atrás aqui. Pesquisamos que ele investe há mais de 20 anos Isso é o que ele diz O que o bilionário está fazendo você nunca sabe E eu vou mostrar para você como a gente realmente não sabe Vamos aqui se prender à fala dele Quando ele diz que ele investe há mais de 20 anos Se o vídeo que ele gravou foi em 2020 Se você voltar para o ano 2000 É 20 anos Há mais de 20 anos ele se que ele antes dos anos 2000 Então a gente foi no site Fundamentos é antes dos anos 2000, é mais de 20 anos. E antes do ano 2000 ela valia centavos, inclusive depois do ano 2000 ela continuou valendo centavos. Ela só vai a um real em 2005. Então, sim, é ele fala uma coisa e a gente pensa outra. <risos> cara não tem é problema, Não tem problema, cara. Então ele começou a comprar centavos e não a valendo a um real. Um, dois, três reais. Eu não sei se ele se enganou, eu não sei se ele não quis revelar, quando ele exatamente começou, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo. Se essa premissa desse argumento for verdadeira, ele começou a investir em centavos e não quando valia um, um, dois, três reais. Então, já cai por terra por aí. Então, eu chego à seguinte conclusão. Eu não sei que se você que está me ouvindo, concorda comigo. E se chegou a essa conclusão também, deixa aí nos comentários. Se, se é verdade a premissa de que ele começou a investir há mais de 20 anos, então ele não comprou a 1, 2, 3 reais. E se ele comprou a 1, 2, 3 reais, ele não tem mais de 20 anos. Porque de 2005 a 2020 são 15 anos. Aí sim ele investe há mais de uma década. Ok, faz todo sentido. Se ele pagou um, 2 e 3 reais, mas a cotação aqui é na época, na época pode ver, era centavos, era centavos. Só passou um real em 2005. Em 2005 ela passa para um real. Segundo o site Fundamentos, então tem alguma coisa errada. Então sim, é, é, é. ele fala uma coisa e a gente pensa outra. <risos> é normal, não tem problema. Não tem problema, cara. Tem alguma coisa errada, não sei o que é. Também não sei o que ele está fazendo. Por isso que eu falo, a gente nunca pode investir atrás do que esses bilionários fazem, porque eles nunca sabem o que eles estão fazendo. Tá aí a prova, ele disse uma coisa e eu tô vendo outra. Ele tá dizendo uma coisa e eu tô pensando outra. Mas os fatos é que a cotação só foi realmente a 1 real a partir de 2005, não tem essa, entendeu? Então, só existem duas possibilidades baseadas nesses argumentos, um é verdadeiro ou o outro é verdadeiro, os dois verdadeiros está difícil se ele começou quando custava um real, ele começou a comprar a partir de 2000. Se ele investe há mais de 20 anos, então ele não comprou um real, ele comprou um centavos. Então vamos lá. Uma outra coisa que ele fala é que é uma empresa que sempre pagou dividendos sistematicamente. né? É verdade. Vocês podem ver no gráfico que ela sempre dividiu, distribuiu dividendos, nunca deixou de distribuir dividendos, sistematicamente. Ela dividiu trimestralmente os dividendos certinho, sem nenhum problema. A empresa que cresce mais do que a sua cotação, de fato, até 2019, ela foi. Aliás, até 2019, não. Se vocês olharem aqui no site de Fundamentos, a cotação do gráfico ele vai subindo, ela vai subindo. Em 2020 caiu, mas vocês podem ver que a cotação está subindo de novo. Ela caiu, mas ela sobe, ela tá, na verdade. Desde quando o primeiro registro aqui é 98, 11 centavos. De 11 centavos a 8,77, ela teve um bom crescimento. Você pode ver que o gráfico é crescente aqui no site Fundamentos. Quando você bota de 98 a 2022, vocês podem ver que o gráfico é crescente. Então, nenhum problema quanto a isso. Ela valorizou realmente. De fato, no longo prazo, aí entra a questão do holder, né, do buy and hold, que o buy, comprar e o holder segurar. Realmente, ele, se ele é investidor de longo prazo, ele comprou e segurou. Realmente, ele segurou até 2022. Realmente, ele obteve um bom ganho, uma boa valorização. No longo prazo, até aí, tudo bem. Comprou e segurou. Nada é demais. Então, é de satisfatório, ok? Concorda? É ótimo? Perspectiva de remuneração, melhor. Até aí, tudo bem. O que pegou nesse vídeo, que aí que eu não vi nenhum canal na internet até agora questionando isso... Eu estou sentindo uma treta! Nesse terceira declaração que ele deu, foi que ele investe há mais de 20 anos e começou a comprar quando custava um, dois e três reais. Se ele investe há mais de 20 anos, ele não comprou um real, saiu um, dois e três reais. Ele não começou a comprar quando custava um, dois e três reais. Ele começou a comprar com centavos. Então já vi duas premissas estranhas aí nesse vídeo, ok. Mas o, o centro da questão não é esse. O canal não quer, tra não quer tratar exatamente isso. que quer é tratar da venda. Mas eu mostrei esse vídeo para mostrar os motivos por que ele investe, que ele mesmo declarou. Eu não entendo, te juro por Deus. Eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. E mostrei a contradição continua naquele vídeo, naquela fala dele. Agora eu vou mostrar o vídeo, os vídeos, melhor dizendo, os portes, em que ele expõe os motivos, ele e a Luiz e o vídeo, Um vídeo tem a Luiz e não é e e outros é, é, é ele que expõe, em outros canais, é claro Eu vou deixar os links aqui também, na descrição e que ele é, é, é, expõe os motivos porque ele vendeu a estação. Pode rodar, produção Ok, ok. Porque a Itaúsa, ela foi ao longo do tempo igual que o Bradesco, ela foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que eh, se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada. Está entendendo? Então, a minha, a minha, a minha, a, o meu foco é o dividendo. Então eu vi, por exemplo, teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Fugiu da sua metodologia, né? Então, cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado. É, então, eles investem em setores, a minha concepção, que não geram pelo menos o mesmo resultado que gera a, o Itaú. É, é, seria ótimo se eles entrassem em, em atividades que gerasse mais, mas não tenho visto que não é. Então, você olha e você tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro, né? Aí você fala, bom, eles compraram isso, isso aqui durante 50 anos foi um mau negócio, né? Será que agora vai ser um bom negócio? <risos> e, enfim, ele tinha uma posição é, em Itaú, Bradesco e Itaúsa, Há ah, coisa de 10 anos atrás, essa posição ficava no escriturador, ficava no Itaú e no Bradesco, porque há um tempo você tinha que deixar uma grana lá investida para ter alguma, alguns benefícios para tipo, blá blá blá. Isso foi mudando ao longo do tempo. A gente consolidou a nossa carteira num escritório só, né? Para facilitar a gestão, enfim, né? Quando eu vim para fazer a gestão, ajudar na gestão. E a gente começou a analisar coisas que não faziam mais sentido. Não como empresa, não é que a empresa perdeu o fundamento, mas neste portfólio... Previdenciário, 100, digamos assim. 100 mil ações de Itaú, se o Itaú triplicar de preço amanhã, 100 mil ações de Itaú na carteira dele, não, não, não vai fazer diferença nem no dividendo, nem na valorização da carteira. E troca por outra coisa que possa fazer sentido, que você já esteja... Né? A gente tem uma posição, posições muito concentradas. Uhum. Então, no caso, a carteira deles são 33 papéis. E a Itaúza, convenhamos, pagou bons dividendos até 2017, 2018, 2019, e acabou mudando um pouco de estratégia. Já divulgou a, a quatro ventos. Poxa, não, vamos realmente. A gente quer crescer a empresa, quer Crescer... Comprar participação. Exatamente, comprar. Uma participações. Uma hold, que não necessariamente, Agora sim é uma hold. Que não necessariamente serão. Isso que a ajuda não necessariamente serão Boa, empresas eis. pagadoras de dividendos. A Itaúsa pode, daqui a pouco, comprar uma empresa com foco em crescimento, Exato. que não é a estratégia do Barça. Ou seja, hum. ele está seguindo a estratégia dele, Exato. Né? O melhor pagador de dividendos é o Banco do Brasil. O segundo hum. melhor pagador é o Santander. Sim, o Santander. Por quê? Aí é a pergunta. Por quê? Porque são empresas que elas não... que elas não... Que elas não aumentaram demais a sua base acionária como aconteceu com o Itaú, certo? O Itaú deu há pouco tempo atrás 50% de bonificação. O Bradesco dá todo, todo ano, dá 10%. Então, a base acionária dele cresceu tanto que o lucro precisa ser rateado entre a base acionária. Então, se você tem uma base acionária desse tamanho, a distribuição, o que, que é? É pequena. E o Banco do Brasil, não. O Banco do Brasil ele ficou com aquela mesma base acionária. Reflute então, baixo. na razão direta que o lucro cresce, o rateio, ele, ele, ele aumenta. Vamos parar de falar do Brasil, por favor, para parar de vir gente, não quero ficar dividindo o não, não, Eu só dei como exemplo é. para você, você é, concretizar também Sim. o seu... O não, não, seus, não brincadeira, eu o brincando, brincando. Eu brincando. O Caio não sabe o que fala, Bárbara. Tipo, ele não sabe o que fala, Bart. os seus ouvintes aí, é. para que eles tenham ah. o quê? Porque eles tenham uma noção daquilo que a gente faz. Sim. Ah, então, quando uma ação por alguns trimestres consecutivos... Começa a mostrar aqui, olha, estamos mudando de estratégia e foi o caso da Itaúsa, né? Sinalizou aqui, ó. de repente, a minha intenção não é neste momento pagar, distribuir ó, um montante de dividendos que eu costumava distribuir. Eu quero pegar esse dinheiro e quero reinvestir, né? me tornar de fato uma holding que invista em outros, que tenha outros investimentos é, sobre o portfólio, porque você tem uma influência, ou não, uma influência muito grande nos resultados de Itaú dentro da Itaúsa. Então é um movimento de diversificação. Os próprios investimentos que a holding é, tem no seu portfólio. Né? Dado essa sinalização, ele bom, então, para mim não faz mais sentido ter essas ações na minha, na minha carteira. Que as... Bem, voltando aqui. A partir desses cortes, destacamos os principais argumentos que justificam o mega investidor ter zerado a posição dessa empresa. Primeiro eu mostrei os argumentos que eu utilizou em 2020 por Rekame Invest. E a contradição que dois argumentos ali continha, né? E agora eu vou mostrar os argumentos, por que, que ele vendeu. A nossa produção aqui destacou três principais argumentos. Segundo ele, foi a mudança de estratégia do Itaú. Ela deixou uma, uma empresa de dividendos passou a ser uma empresa de crescimento. O Outro argumento é que houve um aumento da base acionária. Se é um aumento da base acionária, o pagamento de dividendos fica mais restrito. É pouco. São poucos dividendos que são pagos. O argumento número 3 é que o Itaú investe em setores que não geram o mesmo resultado que o Itaú. São os três principais argumentos que nesses esporte ele destacou. Até aí tudo bem. Se houver outros argumentos, deixa aqui nos comentários, dá um toque aqui na nossa produção, que existem outros argumentos. E quem sabe a gente pode gravar um vídeo né, como uma continuação acerca desses argumentos. Agora, nesses outros portes que eu estou mostrando para vocês agora, que é o porquê da venda, eu vou mostrar os argumentos contrários a esses que ele deu. As discordâncias. Se ele, eu vou mudar essa estratégia. Ou seja, ela deixou de ser uma, uma, uma empresa de dividendos passou a ser uma empresa de crescimento. A Itaúz é o que? É uma Hold. Se ela é uma Hold, ela não mudou de estratégia. Ela está seguindo o que ela sempre foi. uma Hold. O que é uma Hold? Ela adquire Outras empresas, boas empresas, participa de bons negócios. E ela cresce porque ela adquiriu parte de outras empresas. Só isso. Adquire parte participações em boas empresas. Ela participa de bons negócios. Não houve mudança de estratégia, a estratégia dela. Então não houve mudança de estratégia. Eu acho que esse argumento que ele deu foi um argumento muito. muito raso, muito estranho. Eu não, eu não vejo uma mudança de estratégia Você que está me assistindo, você acha que tá a usa mudou de estratégia Se ela é uma Hold Ela tem que adquirir outras empresas, ela tem que crescer Ela tem que crescer E mesmo ela pagando dividendos, ela foi crescendo Se você olhar o gráfico que está aí na tela agora Ela sempre pagou dividendos, sempre ela cresceu Porque ela é uma Hold, ela cresce Se ela, ela, Como ele mesmo disse Ela paga dividendos sistematicamente Ela pagou e cresceu só isso. Uma mudança de estratégia. Isso também é, é uma coisa semelhante. Aconteceu com a Clabin. A Clabin, a, a partir de 2020, reteve os lucros porque ela estava tá investindo em novos projetos. E, e em 2021, ela pagou dividendos apenas duas vezes no ano. A Clabin. E nem por causa disso, o Barsi vendeu a, a sua posição em Clabin e não deixou a Klabin, então eu acho estranho a Klabin continuou participando como acionista ele não vendeu e ele não alegou em nenhum momento que a Klabin mudou de estratégia, sendo que a Klabin mudou sua estratégia ela pagou menos dividendos e passou a investir mais da mesma maneira a Itaúsa ela reduziu o payout para poder crescer investir mais e gerar valor Continua sendo uma boa empresa, a Cláudia continua sendo uma boa empresa, só isso. Na verdade, a diferença entre a Cláudia e a Tausa é que a Tausa continua a pagar dividendos, só que o payout foi menor, a, a, a, o valor do dividendo foi menor. Mas no caso da Cláudia, ela pagou o dividendo duas vezes no um ano só. Só isso, é um caso, semelhante. A um caso semelhante, mas é que ele não zerou a posição por causa disso Então a Clarbine, ela mudou uma estratégia no sentido de não deixar de pagar o dividendo Mas sim investir nela A Itaúsa, por isso que eu digo que o argumento é raso Que ela, ela só diminuiu o payout também Só isso Diminuiu, mais para investir nela também Porque ela é uma hold, simples assim investir nela gerar valor porque que é o dividendo o dividendo é um percentual do lucro e esse percentual ele varia cada vez que o conselho de uma empresa se reúne é para pagar mais né quando não há o que fazer com o dinheiro ela vai remunerar os acionistas ou decide reter na empresa para investir na própria empresa para gerar valor para a empresa que na verdade a empresa ela quando ela não paga dividendo quando ela não paga o dividendo não remunera os acionistas o que ela faz com o dividendo o dividendo fica no caixa da empresa. Se fica no caixa da empresa, ela investe na empresa. Se ela investe na empresa, se o lucro está entrando na empresa e continua lá, e já gerando lucro, e o lucro não está sendo distribuído, nenhum percentual está sendo distribuído, a empresa está investindo nela mesma e está gerando valor para ela mesma. Então, o patrimônio líquido da empresa cresce, o patrimônio da empresa cresce, e a cotação, consequentemente, cresce também. Então, há um grande capital na empresa. Então uma forma também que o acionista ganha é no ganho de capital. Não é distribuído de dividendo, ele ganha também a distribuição de dividendo. Se ele pega o um dividendo e reinveste, o acionista aumenta também sua carteira. Ou seja, a carteira do acionista ela cresce tanto com o ganho de capital quanto com a, quanto com os dividendos. Desde que ele, os dividendos ele reinvista na fase de acumulação, na fase de crescimento da carteira do, do acionista. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mais especificamente sobre os dividendos. E não vou entrar muito na questão de ganho de capital, dividendo, mas basicamente é isso. Se a Itausa então, reduziu o, o, pay, o payout dela, reduziu a, a, a percentual do lucro para dividendo, ela teve ganho de capital maior. Só isso, Clábia uma coisa, ela, ela reduziu o payout dela ganhou, mas teve mais grande capital, a empresa ficou valendo mais, o acionista ganhou do mesmo jeito. Ou os administradores de Clábia e de Itaúsa não sabem o que está fazendo? Eles sabem muito melhor do que eu e você, com certeza, com certeza. Entendeu? Então as, os administradores, o conselho de, eh, administrativo quando se reuniu, o conselho da empresa foi para tomar decisões para gerar valor para a empresa. Só isso. Todo mundo ganhou. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, acho esse argumento de mudança de estratégia muito raso. A mudança de estratégia que ele se refere não é a mudança de estratégia que eu vejo. Simples assim. Não é isso? Não, sim. É, é, ele fala uma coisa e a gente pensa outra. normal, <risos> cara não é normal, não tem problema, cara. E isso na empresa acontece. Porque se você olhar o gráfico da Itaúsa, há anos que o payout é maior. Pode ver aí na tela. O payout é menor. O payout é maior, você paga mais dividendos e tem anos que é menor. Isso faz parte. O conselho administrativo se reúne e vai pagar mais dividendos ou não, só isso. Se não for pagar, vai investir na própria empresa, o dinheiro vai ficar na empresa. Se ficar na empresa, ganha de capital também para o acionista, só isso. O outro argumento é o um aumento da base acionária, né, ou seja, paga poucos dividendos. O que, ele, o que ele quis dizer é o seguinte. A base de acionário tem muitos acionistas, então tem que dividir mais. E ao dividir mais, o pagamento de dividendos diminui. Eu acho também esse argumento muito raso, porque o que define o, o, o pagamento né, de dividendos, se vai ser pouco ou vai ser muito, é quando o conselho é, é, de administração se reúne, o conselho administrativo da empresa se reúne. Se eles decidem, o que vão fazer? que vai fazer com o lucro? Ou melhor dizendo, com o percentual do lucro. Se vai remunerar os acionistas ou você vai reter na empresa. Eles que decidem. Ou você vai pagar menos dividendos para ter mais grande capital. Para a empresa ganhar mais, eles que decidem. Se, se eles pagarem dividendos, eles também ganham dividendos, porque eles também são acionistas. Se eles se não pagaram, não vai o bolso deles, vai para o grande capital. Só isso só isso todo mundo ganha então esse argumento dele também é muito raso muito raso não é só o um aumento da base acionada você pode ter uma base de gigante mas dentro desse acionista quem tiver mais ações vai ganhando mais só isso por isso que você tem que ir comprando ações com o tempo quanto mais ações você tiver mais você ser remunerado é isso e vai chegar uma hora que mesmo que você não reinvista esse dividendo não vai fazer diferença, porque vai ser um percentual mínimo do seu patrimônio que você vai usar para você mesmo. Mas na fase de acumulação, do início, os primeiros anos, quando eu digo primeiros anos, primeira década, quase chegando na segunda década, você tem que reinvestir os dividendos. Quanto mais você reinvestir, maior o seu patrimônio. Quanto maior o seu patrimônio, mais valor ele tem e mais você é remunerado. O terceiro argumento é que Ataúsa investe em setores que não geram o mesmo resultado que Itaú. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Você acha, agora eu vou fazer uma pergunta sincera para você que está acompanhando o meu canal. Você acha que o Setubal ele, ele não gerencia, ele gerencia melhor, ele não gerencia bem a sua empresa? Você acha que tá fazendo besteira? Você acha? Não, vamos ser sinceros. Você acha que o Setubal ia ser doido de mudar a estratégia? Você acha que ele não sabe administrar a empresa dele? Você sabe? Acho que ele não sabe ganhar dinheiro. Pera aí, né? Agora o motivo pelo o se vendeu. Eu não sei qual é. Agora, na minha opinião, eu não acredito que sejam esses. Eu não acredito que sejam só esses três motivos. Eu não acredito, não. Tem mais coisas por trás que nós não vamos saber. Não vamos saber. Nunca saberemos. Eu não vendo. Eu não vendo. Eu não vendo ação nenhuma. Eu não vendo, eu deixo onde ela está Por mim, o, o, o Parisotto pode vender, o fundo pode vender Eu só vendo se perder valor, se perder valor vendo Deixa ela quieta lá O Setuba está fazendo um ótimo trabalho Está adquirindo novas empresas, está gerando valor Está tá, tá, tá ficando uma empresa mais lucrativa Verdadeiramente uma hold como a Berkshire Hathaway no, Na tela final, o link você assistiu o vídeo da Berkshire Hathaway, que também é uma empresa tipo a Itaúsa. Inclusive, a Itaúsa almeja ser uma Berkshire Hathaway brasileira. Então, isso é o que eu acho. E para você, deixou de ser uma opção para dividendos? Só porque diminuiu o payout a Itaúsa ficou ruim? O que você acha? Deixe aí nos comentários. Eu desejo a todos um grande abraço e bons investimentos.